Olá pessoal, tudo bem? É, alguns dias aqui na Espanha, na sede central de nossa escola, na Espanha, e tive a oportunidade de ver muitas coisas até o momento, desde a parte de sumir que estamos trabalhando, até a parte marcial também, como vocês têm visto nos vídeos, e muito desses momentos tem sido passado conversando com o jodan, de Jordão, né, e também observando também as conversas, né, e as pessoas que têm entrado em contato, assim como as pessoas que têm buscado o Shidoji para uma série de orientações, quer sejam é de dentro da nossa escola como de fora, em termos de assessoria. E o senhor mencionou um ponto que eu acho que, é, que assim, me desperta bastante interesse, que é justamente o aspecto da lucidez. Uhum. Né? A lucidez é, como uma forma constante de estar tá atuando, de estar tá pensando, de estar tá se posicionando. né? Mas, como ter certeza que se, se está com a devida lucidez no momento nas situações? Como se reavaliar de maneira sincera, sem fantasias, sem ilusões? Eu acho que a gente, com esse cotidiano tão atarefado, tão cheio de coisas, nós começamos a criar respostas automáticas. Mecanismos de defesa, mecanismos de ataque, mecanismos de buscas. Né? E passamos a repetir de maneira robótica. Uhum. Eu acho que a ideia aí é parar. Parar e ver as coisas como são. Nós falamos linguagem de fatos. Linguagem de fato é tudo aquilo que não pode não ser. Tudo que está em volta de um acontecimento, de um fato... São coadjuvantes. São partes participantes dentro de um conteúdo que não pode não ser. Uhum. Então, na minha forma de ver, claro, nós temos muitas técnicas para isso. Podemos falar aqui muito tempo. Mas, resumidamente, seria você parar. Para os seus pensamentos. Para as suas emoções. Para as elucubrações. Para tudo aquilo que está te perturbando nesse momento. Uhum. E tenta ver... Com olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir. Ver com claridade é isso. Existe muito ruído interno, muito ruído externo. Uhum. A gente acha que os ruídos só vêm de fora. Eles uhum. também vêm muito de dentro. Nós estamos construídos sobre uma ideia de acertos, equívocos, traumas, conquistas e muita cicatriz que tem sal dentro. Uhum. Então é muito importante principalmente as feridas narcísicas que sejam observadas tal como são, como feridas. Uhum. É, eu não posso observar ainda já como uma cicatriz ou como algo que já se curou. Eu possível. preciso ser sincero comigo mesmo e ver como lucidez também é isso. Uhum. é Aceitar o momento tal como é, não tentar é, criar planos mirabolantes dentro de resoluções que não têm nenhuma possibilidade a questão do sonho e do delírio uhum. né? eu acho que quanto mais aberta a circunferência mais extremas são as resoluções uhum. então quanto mais a sua imaginação a sua ilusão promove em você um tipo de resolução que não é possível mais extrema será a resolução dentro de um pragmatismo de um equilíbrio então, ver como se deixa a minha parar parar na máquina uhum. para e ver né? senão você já viu quando a gente está no fundo do mar, que você vê as coisas um pouco distantes, não sabe a distância que está, uhum, né? uhum. é a mesma coisa. Né? A mente, ela associa dentro de um processo, ou para a sua zona de conforto, ou te leva a uma zona de medo. Uhum. Muitas vezes de pânico, né? essa incapacidade de lidar com medo. Uhum. É, o medo. Entendi. Ajuste de perspectivas também, né? Muitas vezes a sensação que dá é que a gente não tem o tempo para se fazer essa parada, né? tempo é prioridade. Sim, é, cada um faz tempo, o seu tempo, de tem certa forma, né? E tem um ditado que é muito comum, que, assim, até pensando nesses aspectos de, que a gente veio conversando até esse momento, que é, grandes homens não criam formas, né? É um ditado que eu escutei desde muito jovem, é, tendo iniciado os estudos no buguei, é, grandes homens não criam formas, mas transitam hum. entre elas. Na verdade, fluem dentro delas, hum, dentro transitar deles. é diferente de fluir. Hum. Em que sentido? O caminho se faz caminhando, hum. é o caminhante que faz o caminho, não é o caminho. Às vezes, nós não temos que mudar o caminho, mas a forma de caminhar. Hum. Você calibrar uma força numa direção equivocada é o mesmo que ser atacado por ela. sim ah. Por isso é tão importante você criar uma condição de fluidez no sentido de harmonia. Não no sentido de deixar de se levar. Porque também se deixar levar pode ser perigoso. Um rio com uma correnteza violenta, perigosa, e um rio cheio de coisas pode te levar a uma fatalidade. Na vida também é a mesma coisa. Uhum. Perfeito, senhor. perfeito. Ah, Shido, Shida, é uma dúvida, como o senhor vê esse momento em que é, tantas pessoas, assim, ao meu ver, bastante interessantes também, é, que eu tenho tido a oportunidade de conhecer, e pessoas grandes também, que recentemente temos visto, vindo buscar a escola e orientação, e até mesmo o contato, né, para uma troca de ideias, para uma um dinamismo, uma conversa, né, assim, uma troca de saberes. Como o senhor vê essa etapa e esse processo que tem se mostrado tão grande desde que eu tenho percebido aí recentemente e já de algum tempo também na escola? A primeira coisa é nós pensarmos que isso não começa agora. Hum. Né? Todas as realizações, sejam elas de caráter individual ou coletivo, tem que ter tido algum início em algum momento. Hum. Se você olha uma árvore, você é um biólogo, você sabe que ela não surge do nada. Hum. Ela vem de uma semente pequenina, você tem que regar, você tem que colocar num solo fértil, ela tem que crescer, tem que ter atenção, para que depois possa render alguns frutos. Você já está na escola há mais de 25 anos, ou quase 25 anos, eu hum. sempre erro nos campus. E você sabe que as causas e condições do passado geram as respostas no momento presente. Eu acho que tudo isso que ocorre dentro do panorama pessoal, a sua história individual, vai definir ou decidir o caminho que você escolhe para seguir. Ao longo desse tempo, você pode ver que nem tudo foram flores, nem pelo contrário, né? nós tivemos uma época de... Arar a terra, jogar a semente, cuidar organizar E nesse inteirinho, muitas coisas acontecem. Coisas positivas, coisas negativas. Né? Se o vento soprar só numa direção, a árvore vai crescer inclinada. E é o vento contrário que faz a pipa subir. Né? Eu sempre aprendi que tanto os momentos bons como os momentos ruins é, se convertem em uma espécie de treinamento. Alguns te maltratam, alguns te melhoram, mas no final, todos eles contribuem de alguma maneira para a forma que você trabalha no momento atual. O que, que eu quero dizer com isso? Na minha forma de pensar, eu penso que a vida é uma pedra de amolar, é depender do material que cada um está feito, ela vai moldar o que somos dentro daquele pré-objetivo ou da proporção que nós temos em relação à viagem da vida. Você vai ter uma série do que nós chamamos de eixos de condições. Esses eixos de condições vão estar sempre te perguntando. Hum. Se você quiser levantar uma casa, você vai ter que ter um bom alicerce, você vai ter que ter um bom material né? e, principalmente, as medidas corretas para que no futuro aquele telhado não caia, não caia, a parede não caia, né? uhum. com a gente não foi diferente, né? é, o processo de crescimento, a expansão, ele possui duas etapas, a primeira é você se tornar competente, e o segundo é mostrar ao mundo essa competência, a primeira parte depende de você, a segunda não. Porque por mais impecável que você seja, e a única coisa que nós podemos ser é tentar ser impecáveis, nem sempre o que você fala é compreendido da maneira que tem que ser compreendido. Uhum. Até porque assim funciona a realidade da construção do pensamento através do eu, principalmente quando ele está alterado, ou adulterado, por assim dizer. O que significa isso? Nem sempre nós estamos na altura daquilo que nós observamos nem sempre nós somos capazes de entender o que o outro está dizendo isso é tanto do centro para a periferia como da periferia para o centro né? então é, as pessoas falam assim se existe uma receita para o sucesso para o êxito, começa que isso é diferente sucesso é aquilo que as pessoas pensam sobre você né? e o êxito é a resposta que você tem do mundo exterior em relação à sua busca interior. Uma coisa completamente diferente. Maria. Você pode ter êxito vivendo sozinho numa ilha, por exemplo. Uhum. De repente você constrói aí a sua vidinha, está feliz, está em paz. Nós não podemos dizer que você não teve êxito na sua busca pessoal. Sucesso é outra coisa. Sucesso é a resposta em relação ao seu trabalho. Todo trabalho, ele cansa. Hum. É? Trabalhar bem é muito importante. As pessoas falam, o trabalho enobrece o homem. Essa frase está bem. Mas eu acho que trabalhar bem enobrece o homem. Porque trabalhar mal, qualquer um faz. Sim. Né? Principalmente no mundo de tanta informação, no mundo de tanta distração, você tem muito de tudo. Você vai ter muito... De uma coisa ruim, muito de uma coisa boa, e que parece que elas se mesclam no final. Então você tem que ter uma espécie de olho, não, eu não digo crítico, porque a crítica ela não entra no aspecto principalmente de diminuir o outro, ela entra num aspecto de observação. Sim, um caráter e... mais construtivo? Como se fosse. Sempre, sempre. A crítica destrutiva ela é perda de tempo. Eu acho que não, não vai por aí. Eu acho que a ideia é você observar com olhos de ver. Uhum. É, se isso tem a ver com você, se não tem a ver, e outra, se você está à altura para ver isso. Eu sempre falo, eu adoro ópera, por exemplo, música clássica, mas eu não estou à altura para entender uma ópera, porque eu precisaria estudar, precisaria saber o que consiste o enredo da ópera uhum. e quais são os critérios de observação, eu não tenho. Uhum. Eu posso simplesmente admirar. E nesse admirar nós vamos ter duas respostas, atração ou a uhum. Né? Por quê? É a forma grosseira, a forma primária da observação dentro da percepção. Né? Como eu percebo isso? E qual a sensação que eu tenho com isso? E aí, em seguida, qual a emoção que isso gera? Mim? Uhum. Então, claro, é... os anos, principalmente, fazendo a mesma coisa sempre, né? me mostrou que, independentemente do que eu fizer, eu preciso fazer bem feito. Eu preciso pensar bem, eu preciso é, atuar bem e sabendo que ao longo deste trajeto vão existir novas causas e condições e as minhas decisões é o que vai ou o que vão definir as novas diretrizes para um objetivo, para uma nova fase, para uma nova vida, independentemente do que eu queira fazer. Uhum. É? Mente, que, quando eu falo para você que nem tudo foram flores Nós tivemos muitos períodos de superação Você sabe disso uhum. E a superação, ela te leva a uma reavaliação Ela te leva a uma reordenação Ela te leva a uma reconstrução do seu pensamento E nem sempre essa nova fase vem de maneira natural Às vezes ela vem a forças Ela uhum. tem que sair forçada né? uhum. Ela te obriga a um reposicionamento eu acho que quando nós mudamos o encaixe, todo o mundo exterior, todo o entorno, ele também se transforma. Tá? Então, assim, essa é a minha forma de ver. Né? Então, o fato das pessoas se aproximarem, de pessoas importantes ou não, também não podemos confundir pessoas importantes com pessoas famosas. Muitas pessoas famosas se aproximam. Eu não sei se elas são importantes no seu enredo pessoal, no seu contexto pessoal. Né? Uhum. É uma consequência. Eu, eu vejo dessa forma. Eu não vejo como nenhuma conquista. Eu vejo como uma consequência de algo que nós já fazíamos há muito tempo. Eu acho que é a resposta. Uhum. Na minha forma de ver. Perfeito. Perfeito. Até uma pergunta que surge com base nisso que o senhor mencionou. Acima de tudo, sobre... A questão de estar atuando bem, estar à altura, né, é o aspecto de fazer frente à estagnação. Uhum. Né? É que muitas vezes a adversidade induz a gente, a, pode induzir a, a nós, a uma estagnação que só nos prejudica. Né? O fazer frente a isso, como o senhor nessa experiência, nesse processo todo de crescimento e construção, é, verifica que... Quais são as alternativas Para se trabalhar isso? Primeiramente, não fazer nada Não significa nada a fazer Daí qual seria a diferença? Que Por às mesmo. vezes Você tem que permanecer quieto Para que as coisas possam Pouco a pouco retornar ao seu lugar Como se assentando Exato uhum. é, Existe um momento de semear, o um momento de colher existe um momento de cuidar um momento de descansar existe um momento para cada coisa e se você se perde nesses momentos, possivelmente eles também se perderão entre eles uhum. quando você abandona alguma coisa, essa coisa também te abandona agora, abandonar não significa desistir qual que seria a diferença? você pode, de repente abandonar o violão, a guitarra, por três meses, por uma lesão, por um, algum outro motivo maior. Mas não significa que você tenha desistido do seu objetivo de tocar bem a guitarra ou de alcançar os seus objetivos que estão relacionados ao instrumento, por exemplo. Eu acho que o caminho do meio, o equilíbrio, é tudo que foge aos extremos, ele sempre será beneficioso. Uhum. Principalmente se você vai olhar com equilíbrio, com lucidez. Não é por acaso que as pessoas chegam na sua vida, mas também não é por acaso que elas permanecem. Isso depende de outros fatores que implicam principalmente na relação dos dois lados. Se apenas um lado cresce, o outro lado desaparece. Hum. Quando uma relação existe onde apenas um lado serve, o outro se converte em abuso. É? Por isso eu gosto do pensamento que uma qualidade sem uma quantidade equitativa, em português eu já não me lembro como é que é, equitativa, equitativa ela isso. se converte em privilégio. Hum. Ela não é uma qualidade. Né? Então, depois que você passa por muitos momentos bons e ruins, e ainda assim isso te fez melhor, naturalmente você saiu da estagnação. Agora, hum. que tipo de estagnação nós estamos falando? Porque existem pessoas que estão engessadas. Hum. Pessoas que não conseguem sair de onde estão, não conseguem pensar de maneira diferente, não conseguem se reproduzir em novos projetos, são sempre os mesmos, não conseguem provocar algum tipo de mudança. O Reinventar, pensando é. é fora da é. caixa. Né? Eu gostei muito da frase de um filósofo, que ele fala que mudar é difícil, mas não mudar é perecer. E é, é. verdade. Todos nós estamos mudando todos os dias, né? o fato de nós conservarmos algumas formas antigas, sejam elas tradicionais ou não, elas devem ser uma raiz, elas não podem ser uma âncora, elas não podem te estagnar, elas não podem te paralisar, elas têm que alimentar algo novo para essa era moderna, você vê, o mundo de 50 anos para cá mudou muito mais do que toda a história da humanidade, você é um biólogo, você sabe disso, né? Sim. Então, seria tolice, seria uma estupidez nós não aceitarmos essas mudanças dentro desse mesmo processo que nós, tanto tempo, estamos buscando. Progredir, evoluir e tudo isso. Uhum. Então, na minha forma de ver, eu sempre, sempre acredito que não fazer nada não significa nada a fazer. Todos nós estamos fazendo algo mesmo quando estamos parados. A meditação é isso, quando você está parado, uhum, uhum. você está parado, você não está fazendo nada, mas internamente está existindo um todo um trabalho. Sim, uhum. com certeza. Né? Bem perceptivo quando você está fazendo, às vezes, um moxô antes do treinamento e, às vezes, as meditações diárias também. Exatamente. Muito obrigado pelo tempo, senhor. E... Um prazer sempre. Pelas palavras. Então, é isso, pessoal. Obrigado pela companhia, para quem acompanhou a gente até esse momento, em breve, nos vemos em mais uma entrevista e em mais um vídeo.